É, meus amigos, a SNK surpreendeu a todos nós aí no State of Play de hoje que nós transmitimos aqui no canal, pois foi revelado aí não apenas um novo personagem para o King of Fighters 15, mas também o beta aberto que vai acontecer nesse mês de novembro, então nós vamos conferir aqui agora o trailer da nova personagem, aproveitar para poder ver o trailer do Heidern, que eu ainda não tinha visto, e falar sobre essas datas aqui também. Saudações delícias! eu sou Caio Nobre, vamos para mais um vídeo de King of Fighters 15 aqui nesse canal delicioso, tenho certeza que vocês estavam com saudade, então já chega regaçando o like aí, se inscrevendo no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, mas regra é do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo no Comentário fixado da Proplay E garanta lá o seu energético em pó Coqueteleira Boné Tudo com 20% de desconto Utilizando o cupom Meialua20 Rapaz Garantam lá os seus Porque o negócio é ó, lindo Maravilhoso E de qualidade Então vamos lá meus amigos Eu vou trocar a minha tela aqui ó. Eu já deixei o trailer Primeiramente do Raider Preparado aqui, que é o trailer que eu ainda não tinha visto e tal, que eu tenho certeza que muitos aí já conferiram Eu vou passar por ele aqui rapidinho, só para poder ver mesmo, comentar bem rapidamente também sobre o personagem E aí a gente vai pro prato principal desse vídeo, que é o trailer da Dolores E as informações do Beta para poder passar tudo certinho para vocês aqui, convertido no horário de Brasília, beleza? Então bora lá conferir o Raiden rapidão, olha aí Esse personagem eu conhecia bem assim, bem não né, pouco na verdade, mas eu já tinha visto ele em gameplays de outros canais e tudo mais, ele parece um personagem bem da hora né cara Esse é outro dos que eu não manjava tanto assim viu pessoal, por isso que eu tô falando dessa maneira Porque como eu já falei em outros vídeos, eu sou um entusiasta de Koffer, eu não sou um cara que é entendido da franquia assim, saca? O gameplay dele parece ser bem mais cadenciado, né, mano? Nossa senhora, mas ele tem umas paradas que manda a galera longe que eu vou te falar, hein, irmão? Olha! Nossa senhora! Caraca, mano, enfiou a mão na barriga do cara e explodiu ali, Opa! Ele tem muito ataque que meio que barra o cara, para ele assim e tal, dá uma concentrada, explode. Nossa, velho, que... Ele parece ser um personagem bem rápido, mas eu, eu, essa cadência dos golpes dele assim acaba meio que me confundindo um pouco por eu não conhecer tão bem como ele funciona, entendeu? O personagem assim. Pô, cara, da hora, da hora. curtiu o gameplay do Heidern. Como eu disse, ele é um personagem assim que eu não conhecia tanto dentro da franquia KOF Obviamente já tinha ouvido falar, claro, né? Mas bacana o gameplay dele, cara, eu tenho certeza que muito fã de KOF aqui do canal deve conhecer bem, né, e muito bem inclusive o estilo de luta dele. Achei bem legal o overhead, as magias que ele utiliza ali e tal, Essas, esses ataques mais cadenciados dele também ficaram bem interessantes. Da hora, mano, da hora, quero ver a galera ali que manja jogando com o personagem depois, saca? Mas vamos lá galera, Esse aqui é rapidinho, só pra poder conferir esse trailer que eu não tinha visto, curti o que eu vi, inclusive, sendo bem sincero para vocês, mas vamos lá pro nosso querido prato principal deste vídeo, que é o trailer da Dolores, que é a nova personagem, assim como informações do Beta aqui, que eu vou passar direitinho tudo para vocês para não ter nenhum tipo de dúvida e obviamente eu já adianto aqui que nós teremos conteúdo desse beta aqui no canal, rapaz. Com certeza vamos trazer isso daqui com vocês. Inclusive devemos convidar aí pessoas especiais para poder apanhar um tiquinho aqui no canal. Aguardaremos ansiosos aí, mas vamos lá. Vamos conferir o trailer da Dolores aqui, para depois a gente comentar um pouquinho dessas datas aí e horários do beta. Shadow All Expectations. Foi o trailer que a gente foi mostrado lá no, no State of Play? From the Crucible of Souls não ficou da hora, né, mano? O design, que a tela tremida ali, mano. O destino mostra seu caminho uma vez mais. Caramba, velho. O design da personagem ficou muito louco, né, pessoal? Sério, eu gostei muito do design dela. Eu tinha até esquecido que eles mostraram um pouquinho ó lá. Open beta, beleza. Oito oh, personagens estarão disponíveis, a gente vai falar sobre todos ah, Casual match online, que a gente vai poder fazer ali, né? Poder jogar contra as pessoas na internet aí e tal Online room match, a gente vai poder criar salas para poder enfrentar os nossos oponentes aí E amigos também, né? Claro A gente vai ter um treinamento offline, e né? Poder pegar um costume com os personagens ah, First hand, Playstation 4, Playstation 5, que vai estar disponível Nossos destinos estão prontos para colidirem novamente, uma coisa assim. Nossa senhora, o que o cara falou ali no final? Que eu não escutei? Peraí, deixa eu ver, volto aqui. Ah, The King of Fighters. King of Fighters Ué, mudou, né? O Kansas, o cara falava K.O.F. 15. Aqui, ó. Agora nós temos as datas do beta aqui, pessoal. E eu já tava dando uma olhada aqui em outros sites e tudo mais com relação aos horários. A gente pode ver ali que começa no dia 19 de novembro e vai até o dia 22. E vai começar às 23 horas, pelo que eu vi. E se encerra às 10h59 do último dia aí. Então... Nós vamos ter aí um bom tempo para poder aproveitar esse jogo, explorar bem ali os oito personagens disponíveis, inclusive, separei aqui, foram mostrados, mas eu separei os nomes aqui para poder falar tudo direitinho para vocês, se liguem só. Os oito lutadores que estarão disponíveis no beta são a recém-revelada Dolores, Shunei e os times Sacred Treasure, composto por Kyoko Zanagi, Yoriagami e Shizuru Kagura, e Orochi, que é o Yashiro Nanakaze, Shermie e Chris, ou seja, são estes oito personagens que estarão disponíveis aqui. Eles acabaram de mostrar todos eles aqui pra nós, né? Enquanto eu tô falando. Mas vai ser muito legal, cara. Eu acho que a quantidade boa de personagens poder começar. E eles estão colocando ali alguns dos principais, né, mano? Kyo, Yori Shunei, Shizuru e tal estão disponíveis ali. Eu sei que tem outros que são mais favoritos aí da galera e tal. Porque, pô, a base de fãs de KOF é muito grande. Mas eu tô ligado que esses aqui são os principais. E eu gostei deles colocarem inicialmente aí... Nesse Open Beta, esses personagens para a gente poder experimentar, sentir o jogo, ver como é que tá ali, entender melhor as novas mecânicas também. E eu acho que isso vai ser muito divertido, até mesmo para eles colherem o feedback da galera depois, né? Com relação ao jogo e algumas coisas que eles podem melhorar e tudo mais depois. Eu tô muito animado mesmo para essa beta aí do King of Fighters, entendeu? Como eu disse para vocês, eu não manjo tanto do jogo. Mas eu sou um cara que assim, desde o King of Fighters 14 ali, que eu brinquei um pouquinho e tudo mais Brinquei um pouquinho com o 13 também E aí veio o 15 assim, mano, o negócio, o hype ficou lá em cima o hype foi lá pra cima, saca? E eu tô muito interessado pra poder ver aí, entender como é que ele funciona E também trazer muito conteúdo pra vocês Na live do State of Play lá, a gente tava com o Brother Khalil A gente tava com o Card lá do Bulldog Games também Todos eles têm Playstation e tudo E a gente já tá combinando aí, rapaz, da gente fazer uns duelos muito loucos no King of Fighters Assim que liberarem essa beta Então vocês podem esperar umas lives conjuntas aí Em colaboração com os dois A gente deve trazer mais amigos aqui também Poder jogar junto com a gente que tem o Playstation né Porque pelo que eu entendi aqui Realmente é só no Playstation que vai ter esse beta liberado E eu achei uma sacada muito da hora da SNK também Porque o jogo ele lança oficialmente Só no dia 17 de fevereiro de 2022 Então vai ser uma oportunidade ali Da galera sentir como é que tá a parada Dar um feedback para eles como eu comentei né E eles terem a oportunidade de ajustar Algumas coisas assim com base, e no feedback da comunidade também Então vai ser muito foda, cara Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas datas do beta aí Desse anúncio do beta propriamente dito Da nova personagem que é a Dolores também Se vocês estão animados, se vocês vão jogar E se vocês vão acompanhar os conteúdos aqui também No canal Meia Lua, beleza, pessoal? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí Novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí até mais, e vamos, pessoal!